No início era o verbo, queremos falar sobre o mundo, para isso muitas vezes nos faz falta a expressão exata. Nosso primeiro ato de criação diz respeito à sintaxe da linguagem formal que usaremos para falar sobre o mundo. A linguagem que dará os limites do nosso mundo, a linguagem que usaremos para expressar as nossas teorias sobre o mundo. O primeiríssimo passo na construção de uma linguagem de primeira ordem apropriada para a formulação de uma certa teoria consiste na escolha de uma assinatura de primeira ordem que fornecerá a infraestrutura linguística necessária para nos expressarmos usando a lógica de primeira ordem. Uma linguagem de primeira ordem, como veremos, é sempre construída em duas etapas. Precisamos, na linguagem, de nomes para as entidades que representarão e denotarão os nossos valores de verdade. E os nossos indivíduos. Vou me referir a esses dois nomes usando dois gêneros diferentes. O gênero Omicron para valores de verdade, ou se vocês quiserem, no caso da lógica clássica, para booleanos. E o gênero Iota para indivíduos. As expressões da linguagem que fornecem nomes para esses valores de verdade são as fórmulas. As expressões que fornecem nomes para os indivíduos são os termos. Ambas fórmulas e termos vão ser construídas usando a assinatura de primeira ordem e alguns elementos adicionais. Iremos aqui apresentar a abordagem homogênea à linguagem de primeira ordem. Com isso, eu quero dizer na minha linguagem, haverá nomes apenas para um gênero de indivíduos. Na prática, frequentemente é preciso dividir esses indivíduos em subgêneros. O gênero dos números inteiros, o gênero das pilhas, o gênero dos seres humanos. Em inglês, usamos a palavra sort para falar de gêneros. Uma assinatura de primeira ordem, sigma, tem duas partes. Temos os símbolos de função, SF, e os símbolos de relação, SR. Ambos consistem em famílias de símbolos. Cada um dos integrantes dessa família, por exemplo, SF17, representa um conjunto de símbolos, no caso, de função, com a aridade 17. Esse 17 no subscrito aponta o número de argumentos que o símbolo de função deve esperar. Da mesma forma, um membro do conjunto SR42 é um símbolo de relação com aridade 42, ou seja, que espera 42 argumentos. O símbolo de relação. Também são ditos símbolos de predicado. Daí o nome, lógica de predicados, que se aplica às vezes à lógica de primeira ordem. Vale a pena conferir o vídeo que compara a linguagem de primeira ordem com a linguagem proposicional e menciona algumas linguagens intermediárias que permitem falar de predicados ou fazer quantificação. Cada um dos símbolos da assinatura... Possui um tipo a ele associado. Vale a pena aqui fazer um parênteses para falar sobre isso. Os tipos relacionam as respectivas aridades e os gêneros envolvidos em cada um desses tipos. Por exemplo, os símbolos do conjunto de símbolos SFM tem como tipo associado iota m vezes recebido como entrada e um iota oferecido como saída será denotado assim com uma flechinha recebo m nomes para indivíduos e devolvo um nome para um indivíduo semelhantemente os símbolos de predicado de aridade n, recebem, mais uma vez, n símbolos para indivíduos, mas diferem dos símbolos de função, porque o que eles devolvem é um símbolo para um valor de verdade, um booleano, por exemplo. Um caso particular de símbolos de função são aqueles com aridade zero, também são ditos símbolos de constante. O caso particular do símbolo de relação qualidade zero tem aplicação na lógica proposicional. A gente pode pensar neles como sendo símbolos proposicionais, símbolos sem entrada que representam valores de verdade, booleanos, por exemplo. Complementarmente à assinatura de primeira ordem, uma outra parte importante da definição de uma linguagem de primeira ordem consiste na escolha de símbolos de variável. O conjunto de símbolos de variável, em geral, é enumerável, o que quer dizer que nunca vai faltar um novo símbolo de variável para que eu possa expressar as minhas fórmulas. Os símbolos de variável também têm gênero iota, ou seja, também são nomes para indivíduos. A diferença dos símbolos de constante... Os símbolos de variável são reutilizáveis. Tudo funciona como se eles dissessem respeito a objetos desconhecidos e pudessem cada vez ser usado para falar de objetos diferentes. Nunca é demais insistir que a assinatura de primeira ordem não contém os símbolos de variável, essas são duas partes independentes da construção de uma certa linguagem. Para simplificar a nossa abordagem aqui, vamos assumir que a nossa linguagem não possui símbolos sobrecarregados. Com isso, eu quero dizer que cada símbolo terá um e somente um tipo associado. Em particular, os gêneros I e Ômicron. São distintos e os símbolos de cada um dos integrantes da família SF, da família SR e do conjunto de variáveis X são todos distintos entre si, ou seja, nada pode ser simultaneamente um símbolo de função e um símbolo de variável, um símbolo de relação e um símbolo de função, nada pode ser simultaneamente um símbolo de função com aridade 17, e um símbolo de função com aridade 18. Repassando, uma linguagem de primeira ordem é definida pela escolha de uma assinatura e de um conjunto de símbolos de variável. Uma assinatura de primeira ordem consiste em uma família de símbolos de função e uma família de símbolos de relação. Como caso particular de símbolos de função, nós temos símbolos de constante são funções, símbolos de função com aridade zero. A cada um dos símbolos de função e a cada um dos símbolos de relação está associado um certo tipo que diz respeito aos gêneros envolvidos e à aridade envolvida nesse símbolo. Iremos assumir que nas nossas linguagens não há sobrecarga. Cada símbolo possui somente um tipo associado. E usaremos os símbolos de função na construção dos termos da nossa linguagem. Enquanto que os símbolos de relação serão usados na construção das fórmulas. Vamos dar um exemplo de assinatura. Nessa ilustração, temos exatamente dois símbolos de função com qualidade zero, a saber, dois símbolos de constante. Ah, nessa assinatura, dois símbolos de função com aridade 1, um, a saber, s e q que eu representei aqui, já mostrando a notação sintática para o seu uso. Essas bolinhas representam os espaços que serão ocupados pelos argumentos. O símbolo S aparecerá como prefixo na frente do seu argumento, sem parênteses. O símbolo Q aparece como pós-fixo na posição superior do seu argumento. Os símbolo de função com aridade 2, nessa assinatura... São dois, A e M, que aparecerão nesse formato infixo entre os seus dois argumentos, flanqueados pelos seus dois argumentos, aqui, bolinha 1 e bolinha 2. Como nada mais foi dito sobre os símbolos de função da nossa assinatura, você pode assumir que, simplesmente, não há símbolos de função com aridades diferentes de 0, 1 e 2. Semelhantemente, não haverá símbolos de relação nesta assinatura para aridades diferentes de 1 e 2. Quais são os símbolos de relação aqui presentes? Bom, há dois símbolos de relação unária, H e P, usados com essa notação, emfixa, sem parênteses. Há vários símbolos de relação binárias que eu coloquei com diferentes notações. O símbolo D, que aparece entre os seus dois argumentos. O símbolo E, que aparece como prefixo dos seus dois argumentos. O símbolo M, que aparece na parte inferior de parênteses, logo após os seus dois argumentos, separados por vírgulas. E, finalmente, esse outro símbolo, que mais tarde eu chamarei de símbolo de igualdade, que aparece com os seus dois argumentos, respectivamente, à esquerda e à direita. Para que serve esta assinatura? Bom, essa pergunta eu não preciso responder aqui. Como eu disse antes, a escolha da linguagem reflete o nosso desejo de expressar certos fatos sobre o mundo. Como eu não sei quais fatos são esses nesse caso particular... Só me resta imaginar qual será a interpretação que será dada para essas entidades puramente linguísticas. Por exemplo, será que o símbolo de função qualidade 0, z, denotará um número natural, digamos o número 0, e que n denotará talvez o número 6? Será que o símbolo de função unário s denotará a função sucessor? Será que o símbolo de função Q, unário, denotará a função quadrado D? Será que os símbolos de, fun símbolo de função binários A e M denotarão operações sobrenaturais como a adição e a multiplicação? Tudo isso eu só posso conjecturar. A linguagem não vem associada a uma interpretação. Essa fase é posterior. Diz respeito à semântica, à interpretação dessa linguagem. Mas, se eu quiser, eu posso ser criativo aqui e dizer que, bom, o meu símbolo H de relação será usado para denotar o um predicado ser herbívoro. E o símbolo P denotará o predicado ser uma planta. Os outros símbolos aqui binários podem denotar os predicados mais variados. Digamos, o predicado de divisibilidade... O predicado comer, o predicado ser mãe de, ou, como eu já sugeri, o predicado de identidade. Isso será é a interpretação canônica do símbolo de igualdade.